Fala galerinha! Beleza? Boa tarde! Vamos fazer um videozinho aqui Um vídeo resposta Para o senhor Ah vou passar, vou passar na amarelo Vou passar no Porra, passando no vermelho, que merda Ah, não ah, Ali não tem nada tá? Tudo bem Sim, vídeo resposta para o senhor Cristiano Furtado Vocês podem acessar aí no Youtube Procurar por Cristiano Furtado O cara pilota uma, uma Gladius Gosta de fazer vídeo na região de Lauro de Freitas O senhor Cristiano estava me difamando Ora bola como pode oh, Bem-vindos pode se pode aqui Ah, tá. E aí é que o Cristiano falou mal de mim? Mentira, mentira, tá falando mal não. O Cristiano é, é, é um brother meu das antigas. A gente se conheceu trabalhando com software livre, né fazendo palestra, viajando anterior. várias faculdades aqui dentro de Salvador. E aí... Nos últimos anos, a gente tem andado de moto junto também. E comprou a moto, gostou. Hoje, preside o, o Pilot Motoclube, o Motoclube Pilot, sei lá o que é. É o Pilot, Pilot Rod, sei lá. Sei lá, é o Pilot. É como eu vejo ele falando. Não sou membro de, de Motoclube, né? Porque não, não é a minha. Acho que vocês conhece, não tem um perfil para andar em grupo, eu sou de poucos amigos, poucos amigos assim de andar junto, é muito amigo, mas andar junto, junto mesmo assim, poucos, e Cristiano é um deles, é um cara que eu confio plenamente, total confiança, Amigo, amigo é o mesmo Meio laranjinha Roda presa Tempo Cristiano, bora ali? Bora, só que Vou botar 200, isso que Ai Ai, que frustração Cara, roda presa, velho Cara, puta, que pariu O cara é roda presa, velho Me irrita fazer o bom de andar e vou que ficar acompanhando aquele mais devagarzinho, né? mais medroso, não quer ralar pedaleira, não quer ter um mini infarto não, ah, aí não tem graça, eita, é necessário né l necessário. Oh, eu aqui vou ser taxista. É, eu tô aqui falando bem do senhor Cristiano porque todo sentimental, ele faz os vídeos dele, e fala de mim, e eu não falo nunca. Mas não é, não é culpa minha não velho, é realmente eu sou, sou, sou aluado, eu sou esquecido. Às vezes eu até planejo falar uma coisa e esqueço. E o pessoal sabe que eu não edito os vídeos, então tem como fazer emenda. Tudo muito natural. ué então, Cristiano, pra você parar de chorar, tá em o vídeo. É uma homenagem à nossa amizade, a gente boa. Acho que é legal a gente ter um, um colega assim que a gente pode contar pra, pra qualquer situação. padrão que é todo mundo tem né um, um, uma galera assim que se identifica mais no trabalho e aquele colega só um amigo né? ou seja é além da do ambiente de trabalho não teve sábado agora estava com um, um colega de lá da UFBA ele ele concursado passou há pouco tempo e aí me convidou para um churrasco. E a é ele, a esposa dele, e um colega dele, que já tinha servido junto. Opa. Ele era militar, né? E por coincidência, esse, esse outro colega dele também já tinha sido meu colega, só que na graduação, na, na faculdade. E também, tínhamos trabalhado junto no Tribunal de Justiça, então assim, tava tudo em casa, né? Colegas, ex-colegas e amigos. E aí eu fui, levei, levei minha namorada, dona Eide. Mandar um beijo pra ela, se ela tá E o Thiago e a esposa e o Jonatas Jonatas que é o que trabalha no tribunal com a esposa dele também se eu lembrar os nomes, era Thiago, a esposa é a Virginia, Jonatas é a Liliane, aí ah, eu Raul com a Ed pronto, é isso mesmo. Lembrei o nome de todo mundo, rapaz, estou afiada. É isso aí, vamos manter nossas amizades, tratando todo mundo com respeito, não tem psicólogo melhor do que, que um amigo, né? tem um problema, você para, conversa, melhor do que ter que pagar um psicólogo né, para conversar, né? vídeos que eu tenho que fazer com vocês, um é sobre a manutenção, como fazer a manutenção de sua moto, na verdade é como ter as referências, porque tem uma, uma dúvida comum, né? por exemplo, chegou a, a revisão de 20 mil, e aí vem na cabeça, Quer é que eu vou olhar na revisão de 20 mil, não sabe, revisão de 40 mil é que o cara vai olhar na revisão em 40 mil? Porque todo mundo tem aquelas revisões pontuais, né? Tem a de, a, a de mil, tem a de.. Tô falando pela MT, né? Tem a de 5. Tem.. Pega é que eu tô vendo batendo aqui na bota? Ah não, vou calar, É, mil, cinco, dez, vinte são as revisões digamos que são as gerais onde você deve ter mais cuidado claro que você já vai ter esse cuidado desde sempre né porque bons a lá de sua moto economize na hora de fazer uma revisão geral então não vai ser uma revisão, oh, não vai ser um vídeo em cima da moto, vai ser de frente com o computador, mostrando pra vocês aonde a gente tem essas informações. E o outro é falando sobre investimentos, finanças, ganhar dinheiro. Pois é, galera, ganhar dinheiro. sobre Mercado Financeiro, Bovespa, sobre Dólar, Corrida dos Ratos, Educação Financeira, essas coisas. Vai ser bem bacana para abrir os olhos né, para ver como a gente gasta nosso dinheiro e como eu vim despertar agora com 31 anos, que né? eu vinha fazendo merda, gastando meu dinheiro com besteira, triste, triste, triste, queria que alguém me desse esses conselhos quando eu tinha 20, 18, com certeza hoje, hoje eu estaria muito bem, tem que sair dessa mentalidade de o salário deve ser gasto, não, você tem que guardar, investir, fazer uma proporção aí de, do que você ganha. 70% você vai gastar no seu padrão de vida que você precisa. E esses 30%, porra, meteu em agila. E 30% você vai investir. Entendeu? 70% padrão de vida. 30% investimento. Na conta básica, você ganha mil reais, 700, seu padrão de vida. Se precisa, de suas contas, lazer, blá blá blá. 300, você vai aguardar e vai investir. E aí você vê. Agora, quando eu falo em investir, é, por favor, não pense em poupança poupança, rendimento terrível, ruim. Vamos investir em algo que renda rentabilidade. É aí que a gente vai começar de verdade. Tá bom? Mas isso aí é um papo com o vídeo. E a gente vai com mais cuidado. E detalhe. Tá bom? Valeu, galerinha. Um abraço pra vocês. Até mais. Até mais.